Uma caixa aqui, cara de céu. Deixa muito like, a gente merece no é. meio disso aqui, enfrentando. Cara, pra achar uma cobra aqui, filha, daqui pra ali. E os mosquitos, amor? Galera, estamos no meio da selva. É um mictório, não é? é. Ó, Victório, o o Tiago antigo, ó. O jeito que fazia as necessidades. Mostra hum. aí que muita gente não conhece um desse. Mas esse aqui é chique, ó. Esse aqui tinha até um lugar para sentar, ó. Olha ah? Né, galera? Onde fazia o O que que tem aqui, ó? Que ele mostrou? Na cara, tem até de onça Onça, rastro de onça. Ah, onça. Aqui era um poço, ó. Pessoal, pra quem não sabe, antigamente aí puxava água por esses poços assim, ó. Hoje a gente abre a torneira, né? É tão simples, mas antigamente, ó, puxava pelo um poço. Provavelmente um balde ali e uma corda. Fala, guerreiros! Thaís tá na área. Pessoal, encontramos, acabamos de encontrar aqui um lugar e uma casa que é assustadora, pelo que nós viu ali, né? No meio da floresta. A gente né? não sabe se ela é assombrada, mas a gente teve a curiosidade de vir até aqui. Então estamos ali com o casal, o Fernando e a Sirley, e eles já foram ali abrindo o caminho pra gente ver se a gente consegue entrar nessa casa, né, Tiago? É isso aí. Vamos como, lá dar uma olhada? Como a gente é, a gente gosta, assim, da aventura, esses mistérios, adrenalina, a gente vê uma casa abandonada, a gente já corre pra ver, né? E deve isso. ter algum mistério aqui, pra estar então, no meio do mato desse jeito. No meio de uma floresta. Bora? Bora lá. Conhecer? Não esquece de deixar muito like, se inscreve no canal, compartilha, que ajuda bastante o canal. Bora pra mais essa exploração. Então, pessoal, aqui é o poço, ali é um nictório, tem um outro negócio ali. Cara Uma cadeira Sinistra aqui E ó, no meio da floresta Ah, tem um negócio aqui, ó Acho que era fogão Ah, é um fogão, mano Galera, deixa muito like Muito, muito, muito like, ó Já tem abelha ali Na onde? Aqui, nossa, bastante, hein, Fernando? Tá voando, hein? Mor, vai ter que correr e entrar lá. Sério, cara? Uhum. Eu, e se picar? Porque tá voando bastante aqui, né, Fernando? Ah, Vamos lá, entra lá, entra lá, vocês que aí nós né, já entra atrás. Corre, tá isso que depois eu vou. Aí já tem, não, né? Caraca! Galera, Nossa. vou apagar a luz aqui da, da Meu lanterna. Meu Deus Fernando, do céu. Diabo. O quê? Por quê? Rapaz do céu. Vem que você vai ver, vem. Eu vou ir. Galera, eu vou correr, como vocês sabem, eu morro de medo de abelha, essas coisas, eu tenho alergia. Nossa, olha aqui. Caraca, mano, o que, que é isso? Olha isso. Olha, fica enroscado aqui. Meu Deixa eu ligar. Cara, pera aí, tem imóveis nessa casa? Tem, tem que derrubar aí. do céu, o que que aqui? pessoas. Estão... olha isso daqui cara do céu Santos olha isso velho imagem de Santos tem cara. muita coisa aqui roda de bicicleta ó, tem bastante prego para cima ó cuidado que deve ter cobra aqui hein cuidado, Nossa olha lá velho o Fernando assim. toma cuidado tem marimbona nesses negócio aí cara é... essas caixas aí, Pula aí por cima mesmo Vamos por lá por, se por passar, cima. Olha, tem coisa Televisão, irmão. uma bolsa, eu vou tentar subir ali. Aqui, deve Meu Deus. aqui deveria ser uma cozinha, né? Acho que é uma cozinha né? tem muita coisa aí, amor? Ah, tem umas latas, tipo tranqueira, sabe? Uhum. Mas é tranqueira, eu não consigo ver muito ali. ó tem a abelha ali em cima, hein? Mas parece que ela não tem abelha, isso dá o cacho. Canela é. oh, oh, do céu. Vamos terminar de conhecer isso aqui. Ah. Tá, isso daqui, amor? Ó, que eu é acho... casa sinistra. Aqui eu acho que era uma cozinha. Tem uma torneira aí. Sim. Aqui era um armário, ó provavelmente. Aí outro armário. Cozinha grande. Cara, tem móveis aqui, mano? É. É tudo pra caber, uma geladeira né? aqui, ó tudo só não. esse daqui com um santo dentro não. que deixaram em pé. que não tem um monte de morcego ai que susto né? deixa eu tentar filmar aí ah, não, cara que qual será o mistério essa... é certeza que essa casa é assombrada tá É. Oh. Isso aqui deve ter alguma lenda aqui não, mas aqui é só um banheiro e um quarto eu acho que você já sai para fora aqui é um quarto sim eu acho que é ó Verdade. Ah, mas que quarto é esse Ó, oh, Thiago, ali ó, oh, oh, já é mato e terra, ah, tá vendo? Verdade. Ali embaixo, oh, então já sai para fora. Sai para fora ali, Então, será que não era só uma ai pe... meu Deus? O quê? Olha ali no teto! Eu não tenho... Erga a cama. Calma, calma. Nossa, eu não iluminei bem neles. Agora começou. Nossa Senhora. Caraca. estão voando, ó. Ai, Caraca, eles cagaram em mim, esses fe é da puta. Cagou você? Um ah, eu vi caindo bosta ali, eu acho que caiu em mim. Nossa, Então Caiu não. Ah, mas aí é, é brincadeira. O outro tem que ser que tá fechado, né? Então. Mas estranho, gente, ó. Por que, que só tem a cozinha, um banheiro e um cômodo que nem parece um quarto, parece uma dispensa? Então. Como que morava a pessoa aqui? Alguma coisa. A não ser que é uma pessoa sozinha. Aqui tem mistério. Tem. O que, que você acha da gente voltar um dia de madrugada e tentar fazer uma investigação? Pode ser. A gente acabou de achar, não sabemos, não tem relatos nenhum, né, se é assombrado. Sim. Mas a gente pode tentar achar algum vizinho, perguntar ou vir também de noite, de madrugada já e tentar fazer uma investigação. É Passar aí? o K2 e tentar fazer o um split Box se tiver alguma coisa. Hein? Aí a gente vai descobrir. Mas que eu senti alguma coisa que tem sobrenatural aqui, eu senti. Vamos, vamos, vamos dar uma volta ali por fora dar uma vamos, olhada. Vamos, vamos, vamos sim. lá. Tá isso, vamos. Vamos lá fora. Vamos lá fora, lá, tá galera. Tirar a uma thumb aqui. E agora a gente vai. Gente, algum céus, alguma coisa. Cara, eu fiquei louco pra vir nessa casa à noite, cara. Acabamos de encontrar ah, essa casa, nossa. galera. Caraca. Nossa, ui, morcego. Tem fogão, um tanque aqui. Nossa, tá caindo isso aqui, hein? Vai entrar por entrar por aqui, ali. ó. Porque a cidade tá caindo. É travo, tá. o quê? Travo. Lembra esse pregão antigo? Cravo? É. Cravo e, cravo e a rosa? O cravo brilhou com a rosa. Ah, Achei uma bacana. Cara, a, Deus pessoa, Deus a, Deus. Pessoa, a pessoa ela não morava, viu? A pessoa não morava, galera. Ela se escondia no meio da floresta. Sinistro, né? Se escondia, Thiago. O que você acha, Thaís? Ah, Thiago, eu fiquei com vontade de vir aqui à noite. O que vocês acham? Imagina noite num lugar desse, hein? noite aqui é tenebrosa. Galera, isso aqui, fi, sem dúvida deve ser assombrado. Mano, sem dúvida deve ser assombrado esse local. Isso é louco. Posso... Vamos sair fora daqui agora? Vamos sair fora, né? Tem mais uma garagem ali, ó. Em cima ali. Um zumbi. Se de dia assustador, imagina a noite. Isso aqui. Mas não. Acho que não vira ele lá, não, mano. Hã? Vai que tem abelha aí. Não? Então vamos passar por ali, ó, por ali beira a casa. Bom, eu vou encerrar o vídeo aqui né? e nós vamos embora. Até isso, vamos encerrar o vídeo. Vamos. Deixa eu passar aí por aqui, ó, para onde você foi. Galera do céu, no meio do mar. Vou peguei umas abacaxinhas para levar para o ah, Cauê sim, Pessoal, é isso aí. A gente já encontrou essa casa aqui por acaso. E ela é sinistra. é sinistra. Alguma coisa eu senti que tem aqui. Não sei. Mas se vocês quiserem, a gente volta aqui de madrugada fazer uma investigação sobrenatural, né, Thiago? É isso aí, pessoal. Deixa aí nos comentários para a gente saber se vocês querem que a gente volte aqui. Não esquece, deixa o like, compartilha, curte bastante. É nóis, falou e fui!